Olá, bem-vindos a mais um vídeo do NeuroCrescer e hoje a gente vai falar da importância da posição de barriga para baixo nos bebês. Essa posição é muito discutido na literatura, nos artigos científicos. O que já está bem descrito é que para dormir essa posição ela é perigosa, ela não é muito boa. Mas durante o dia, quando o bebê está desperto, essa é uma posição que deve e pode ser estimulada. Mas por que ela é uma posição importante para o bebê? Porque facilita o desenvolvimento motor. O bebê ele começa a fortalecer os músculos da cabeça em direção aos pés. Tanto que a última parte do desenvolvimento motor do nascimento aos 12 meses é o caminhar, é a marcha. A marcha é caracterizada pelo quê? quando o bebê consegue controlar os músculos da perna, quando tem força nos pés, quando consegue ter coordenação entre os membros. Esse fortalecimento muscular, como eu já falei, começa o quê? Pela cabeça. Ele precisa controlar a força da cabeça. E no bebê, a cabeça é muito pesada. Então, ele precisa o quê? Fazer um treinamento de força para poder o quê? Coordenar essa cabeça. Então, essa posição de barriguinha para baixo é importante por quê? porque ele começa a fortalecer toda a musculatura do pescoço, que vai sustentar a cabeça, e toda a musculatura dos ombros, dos braços, da mão e toda essa parte aqui do tronco superior. E assim ele vai conseguir se desenvolver mais naturalmente e dentro do tempo dele e mais harmonicamente. Para estimular essa posição, você pode deixar o bebê alguns minutinhos nessa posição. Durante o dia, um dia sim, um dia não. Ele só precisa estar tá bem desperto para poder entender e curtir essa posição. Quando o bebê começar a ficar incomodado, fazer um chorinho, é importante que você tire o bebê dessa posição. Ele precisa curtir. Ele não precisa ficar chorãozinho, incomodado. Isso vai deixar o bebê estressado e ele não vai querer voltar a essa posição. Então quando ele começar a chorar, tira o bebê dessa posição. Você pode colocar uma almofadinha aqui embaixo da, do tronco, da parte mais superior do pulmãozinho, para deixar os braços mais livres. Você pode colocar totalmente no chão, a barriguinha. E é importante que você controle como o bebê vai apoiando a cabeça. No começo, nos primeiros meses, o bebê não vai conseguir sustentar tanto a cabeça. Então pode ser que ele fique com o narizinho para o chão. Então é importante que você pegue a cabeça e coloque um pouquinho para o lado. Depois de algum tempo, ele já vai ter mais controle, então ele vai o quê? começar a elevar um pouco mais a cabeça e esticar um pouquinho os braços, isso é um sinal de um bom controle motor, de uma boa coordenação dos músculos de toda essa parte mais superior, ou seja, o bebê está se desenvolvendo. Então essa é uma posição que deve ser adotada a partir dos 50, 60 dias de vida, começa com alguns minutos durante o dia, às vezes o bebê não consegue nem ficar um minuto inteiro, isso vai de tentativas. Deixa o bebê um pouquinho, espera ele ficar irritado, tira, tira da posição, vai fazer uma outra atividade. Depois, um, um outro período do dia, coloca ele de novo. Quando o bebê estiver por volta dos 3, 4 meses, você vai ver que ele vai o quê? Tentar elevar um pouco a cabeça para enxergar o que tem ao redor. Essa é uma boa oportunidade de você colocar objetos ao redor, para ele começar a ver o que tem. Vale a pena e estimula o desenvolvimento motor. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficar com dúvidas, deixe um comentário aqui embaixo ou nos siga no Instagram, NeuroCrescer, vocês vão ver o endereço, ou se inscreva no nosso canal para receber mais informações sobre o desenvolvimento infantil. Até mais!